pra nada tentando achar o jardim, tão misterioso quanto o abandono que tentas de sobre mim. Contra a corrente do rio, vou tentar escapar de ter pele de gente, não vou tentar explicar, a minha conduta não serve, amigo, pra tentar lhe agradar, se não somos normais e a estrada curva Não adianta de nada No vale sombrio a morte é só mais escada tentando achar o jardim tão misterioso quanto o abandono que tentas agir sobre mim contra a corrente do rio vou tentar escapar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 Não adianta de nada No vale sombrio a morte é só uma escada